Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, o treteiro de rua com frio, aqui com vocês. Exatamente, rapaz, estamos sim com frio e estamos aqui trazendo mais informações de Street Fighter 6 para vocês, meus amigos, porque essa Gamescom, cara, rendeu frutos aí, viu? Vocês viram aí os videozinhos recentes que nós trouxemos? O Yipes, que é um comentarista famoso, ele. Teve a oportunidade de jogar o jogo por horas, inclusive ele postou lá no canal dele e tal. E ali eles descobriram muitas coisas que dá pra poder fazer no Street Fighter. E a gente tá com um compilado aqui dos principais combos envolvendo as mecânicas do jogo, as novas mecânicas, né? E algumas coisas também que o Matthew, que é um cara que trabalha lá na Capcom e tudo, esteve lá na Gamescom. Com base nas jogatinas que a galera teve lá. Coisas que o pessoal foi descobrindo também Que dá pra poder fazer no jogo Isso é uma coisa que tá muito legal, sabe? O pessoal tem acesso às builds Eles vão descobrindo as coisas Aos poucos a gente vai tendo esse acesso aí Então já deixa o seu likezão Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos E, e a BGS 2022 está chegando, meus amigos aí Entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Lua estaremos lá Todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito. Teremos atrações lá com BGS Talks, campeonatos de esportes também, entre outras atrações. E você pode garantir o seu ingresso acessando o link aqui embaixo no comentário fixado para poder já fazer a compra e lá dar um abraço gostoso, delicioso na gente também. Então vamos lá, meu querido Alan. Deixa eu trocar nossa tela aqui para a gente poder trocar ideia sobre isso daqui. A gente dá uma conferida, né, nesse compilado de combos que é o primeiro vídeo que nós vamos mostrar. Nós temos aqui alguns tweets também de algumas coisas legais que eles descobriram lá na Gamescom. Então vamos começar aqui, primeiramente, com esse videozinho aqui do canal BeHount Que ele fez um compilado do vídeo do Yipes que a gente acabou de falar Com os combos que eles fizeram durante essa jogatina, olha só Riozão ali fazendo parry né, O cara conseguindo completar Padrão. o combo Olha aí que louco, velho Nossa Utilização do Drive Rush ali no meio também, ó Combo aéreo no Street Fighter, cara Que louco isso <risos> Ó, que louco, ó, ó Utilização do Drive ali. Rush Sim, muito foda nice. Ó, defendeu ali com os parryzinhos O super arte do Opa. Luke Esgotou o Drive Rush do cara, ó Hum, Boa. que lindo, mano Cara, Gostou. esse Delicoso cancel ali, hein? É, esse cancel com o Drive Rush, ó Que os caras fazem, meu uh -huh. Deus do céu É muito foda, é muito foda Obviamente é um custo muito grande, né? Gasta três barras para poder utilizar o drive uhum. rush daquela forma ali dentro de combo. Oh. Mas ali o cara calculou Nossa. super bem, porque matou na hora, entendeu? Que ele fez o uhum. super arte e tal. Olha que é, louco, a, velho. é aquilo que a gente tem comentado, né? O risco é grande, quer dizer, é. O risco é grande, mas a recompensa também, né? Exato aí, ó. Mais uma vez a utilização do combo ali com dois drive rushs, mas o cara calculou super bem o HP e acabou matando, entendeu? Uhum. Olha o Jamie também, ó. O vídeo ele tá com uma qualidade um pouco baixa, pessoal, por conta do da renderização do cara mesmo. Tá, tá em 720p, então o brisco tá meio esquisito. Mesma coisa de AMA agora, Lands, ó. Drive rush, drive uhum. rush e super arte nível 3 pra poder fechar o round, ó. E olha o riozão, hum, mano. Nossa, cancelou ali. <risos> cancelou no super arte nível 3, fi. <risos> é. Teve um escalonamento grandíssimo ali, mas. Sim uma situação de risco se o cara tá com pouca vida pô, vale a pena sim, ó o cara fez um drive rush ali comum, uhum. né sem ser de combo ele mandou um overhead ali, ó e conseguiu continuar a combo ainda olha isso, cara olha essa vida olha a vida, é <risos> olha a vida olha... que foi embora, irmão não, esse olha, combo gente... do Ryu puta merda, velho é... peraí, deixa eu só voltar gente... aqui, ó olha isso ó oh, hum. a gente já viu bastante combo que não causa muito dano, só que esse daí, meu amigo. Esse em particular foi um negócio assim, muito absurdo, cara. Muito absurdo, que eles mostraram foda. Ó, Jamesão ali agora, Opa. deu aquele pulo neutro ali, conseguiu um combinho. Nice. Da hora, da hora. Ó, combos com a Chun-Li, ó. Agora. Nossa, esse no ar louco, aí mano. É muito <risos> foda. Acha! Ó. Drive Rushzinho ali... Nossa, olha, hum, olha isso aí, nossa. cara! Ó, subiu... Vai pular e bater... Oh. Vai! <risos> muito bom, Roda muito pra bom. caramba, mano! Então, assim, Sim, a gente vê aí o potencial do que, que dá pra poder fazer no Street Fighter, que os caras foram descobrindo. Aqui, ó, é um combo que a gente acabou de ver, inclusive, eles passaram. Só que aqui é interessante. Os caras que tiveram acesso junto com o IA lá, na build, eles mostraram aqui uma punição quando o cara wifa o no agarrão. Olha só o uhum. resultado disso aqui, ó. Eles vão fazer o cara wiFA ó. O agarrão, ó. Não uhum. deu. Wiffou, pum, pegou, ó lá, Punish counter. Olha Nossa. só o dano ah, disso. Meu amigo, esse é o poder do time. <risos> Punish counter, lindo demais. E olha o dano que foi embora, velho. Dano não, né? A vida que foi embora do Jamie ali no caso Depois dessa punição do rio com Super Arte nível 3 no final Nesse caso, naturalmente, né Que foi uma situação planejada ali, né Eu falei, esse é o poder do time Porque é, se você souber utilizar a estratégia você vai conseguir arrancar essa vida do cara ali se você punir direitinho. Em uma situação neutra também é o poder do, do footsies, né? Então... <risos> Exatamente, cara. errou cara. o golpe, você faz o um regaço meu. Totalmente possível disso acontecer numa luta de verdade, né? E o cara tava com o um Dendin Charge ativado que deu um dano maior na utilização desse combo ali. E me, me parece que o grande fator que diminuiu o escalonamento é porque ele foi em Punish Counter. Os golpes não escalonam muito se você consegue acertar isso daí. Precisa ver com outros golpes, né? Mas você percebe que o dano tá vindo inteiro, né? De quase tudo. Só do level 3, que não foi muita coisa, mas de um modo geral ali, caramba. A gente sabe que o level 3, nem tanto, mas o critical art é meia vida que arranca. Então, <risos> meu amigo, <risos> muito punish nesse jogo vai... Você errar pode ser fatal pra você. <risos> Aí aqui, ó, a gente tem o um Matthew né, que é um cara que tá sempre acompanhando os eventos aí Ele é o Brand Manager, né, o gerente de marca da Capcom uhum. E aí ele sempre, quando ele tá nos eventos E tem lá o, o uma build do Street Fighter disponível Ele sempre observa a galera jogando e vê o que, que eles estão descobrindo e tal E aqui a gente tem um combo da Chun-Li, mano Ó, Que ele acabou vendo o pessoal lá fazendo ó, Mandou o combinho, lá, tá? Só que ele não usou Drive Rush nem nada ó, Só mandou o Super arte acho que nível 2 Que ela manda pra cima ó, E já mandou um outro em seguida Olha que louco Ele tava ali com 40% Muito dano causado ali nesse combo e um combo otimizado da personagem ainda por cima, né? Não, não é um combo difícil de fazer ali. Tem um link curto, né? Que dá pra ver ali. Ela mandou o Kikoken depois dar um soquinho. Sim. Precisa um pouquinho de treino para fazer isso daí no tempo certo, mas... É, uma outra coisa também é a barra de drive do Luke ali. É, é interessante ver... Como é que ela vai sugando durante o combo ali, quando ele toma ali os especiais da Chun-Li? Porque isso mostra que se você tiver com pouca barra de drive, o cara te acertar um especial, você tá no óleo, meu irmão! <risos> Exatamente, cara, o golpe amplificado ali, ó, deu pra ver que a barra do Luke foi um pouco embora. Na verdade não, a barra do Luke, não, desculpa. A barra da Chun-Li que foi embora. E o que eu ia falar é o seguinte: é, nos gameplays do Iypes mesmo, no vídeo do canal dele, a gente vê que em defesa, se você estiver defendendo e tal, tá o cara batendo muito, botando muita pressão, a sua barra do drive começa a ir embora também, sabe? Então você ficar muito na defensiva pode não ser muito legal. Por isso que a gente tem as mecânicas ofensivas também que você pode usar em caso de pressão, com a barra de drive. É muita coisa legal que eles estão adicionando assim, em termos de estratégia pro jogo, e só pra poder mostrar aqui o último videozinho rapidão, olha para pra galera também, que é o seguinte ó, isso aqui é bem simples na real, que o Matthew postou né, mas a gente tem uma opção de sair fora do Hadouken, do Ryu com o Jamie, mas de uma forma que a gente faça uma ofensiva em seguida, olha lá ó. Ah lá mano. Ó, tum, passou pelo Hadouken e mandou um punish counter Nossa, ainda lá. Nossa, que coisa linda. Então, assim, o Jamie, a gente pode ver que ele já tem uma opção de counter caso a pessoa goste de ficar fazendo projéteis à torta direita. Será que dá pra cancelar essa parada? Imagina? certo o negócio, cancela no meio do caminho ali, o estrago que não dá pra fazer. A galera é descobrindo um bom porrada de coisa, né, mano? Não vejo a hora de colocar a mão nesse jogo. <risos> Isso é o que a gente mais quer. Sabe, pegar esse jogo, poder jogar mesmo Sentir ali as mecânicas, tentar fazer Algumas coisas a gente mesmo e tal, porque De fato, tudo que eles estão mostrando pra gente E eu vejo muitos comentários do, da galera Na comunidade também, que tem curtido, né é, E falado, é sobre essa questão Das estratégias, mano, o jogo ele tá Muito mais estratégico, assim Se comparado a versões anteriores, como pegar o Street Fighter V Né, de exemplo aí, com base em tudo Que dá pra você fazer, e principalmente a questão Do gerenciamento de recursos, você tem que pensar Super bem o que você vai fazer, se vale a pena você Utilizar esses drive rushes aí que o pessoal tá utilizando dentro de combo Que consome três barras e tal Tem que analisar bem a questão do HP ali Se vai matar, se não vai Igual o cara vai matar agora, ó. Se não tivesse matado Ele poderia estar numa situação bem desfavorável pra ele Por conta da barra de drive que se esgotou Então, assim, uhum. vai ser muito, muito legal A gente jogar e também ver o que é a galera dos pros ali, né O pessoal... Que joga profissionalmente, vai fazer com esses personagens, né, Alain? o que me deixa mais animado, Caio, é que a primeira versão de um jogo de luta é sempre a pior, né, a não ser que você jogue um jogo do Netherrealm, que geralmente eles cagam no final, mas enfim, é, né, <risos> essa primeira versão por ser a pior, imagina o quanto que esse jogo não vai evoluir, né, as melhorias que vão ter, afinal de contas, né, isso daí é uma build de teste, lógico que o que a gente vai receber é muito próximo disso, mas até o fim, terão vários ajustes, terão várias coisas que podem melhorar, né, então esse Street Fighter VI é, aparentemente promete aí um futuro brilhante em cima do que a gente tá vendo, cara. Exatamente, mano. Então, assim, meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam disso tudo que a gente trouxe aqui, que eles descobriram, né? Que eles puderam fazer na Gamescom e trazer a gente também, mostrando aí as possibilidades, o que, que a gente vai conseguir fazer com os personagens em termos de combos algumas coisas de mecânicas ali durante o gameplay também, que a gente vai poder utilizar, poder dar mais dinamicidade, vamos dizer assim, para as lutas, né? A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão aí também, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder os conteúdos de Street Fighter, que vai ter muita coisa aqui ainda no canal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí, pessoal. Até mais e... Humors.